Fala, equipe maravilhosa do Rio Grande do Sul. Tô indo aí pra esse final de semana. A gente vai começar a aquecendo os motores dia 9 em Erechim. Dia 10, a gente já vai fazer o nosso mega seminário em Passo Fundo. Dia 11, a gente já tá em Caxias do Sul. 12 em Porto Alegre. E 13 pra finalizar a Tour do Brancalhão. Um foguetado com esse evento que a gente tá tendo aqui. Pra gente fazer o máximo, tirar o máximo desses nossos eventos. Então eu encorajo vocês a colocar o máximo de pessoas qualificadas que já viram a apresentação que estão para tomar a decisão porque eu vou voltar a gente está aqui num no intervalo de um evento ou outro A gente vai almoçar agora Mas eu posso te falar Sabe por que eu tô com tanta energia agora? Porque eu tô com fome E você tem que colocar as pessoas que estão com fome Nesse evento Fome de conhecimento Fome de vitória Porque eu vou dar o meu melhor para passar tudo aquilo que eu vi, senti e ouvi Nesse evento para vocês Coloca o máximo de pessoas nesse evento Que eu tenho certeza Que vai ser extraordinário Os resultados que você colher Grava isso As pessoas que participam de todos os eventos em média, ganham 10 vezes mais do que as pessoas que não participam. Se isso já foi suficiente para você tomar sua decisão, esteja em todos os eventos aí na minha tour do Rio Grande do Sul, beleza? Forte abraço, Deus te abençoe, tamo junto, aloha!